No dia 18 de abril se comemora no Brasil o dia nacional do livro Infanto Juvenil ou Infantil e Juvenil. Né? E para a gente bater um papo, né? falar sobre essa data tão importante que foi criada né? em homenagem à data do nascimento do escritor Monteiro Lobato, o famoso Monteiro Lobato, né? é, eu venho conversar com Ana Renhaque, ela é editora, também faz parte aí da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, professora também aposentada da UERJ, né Ana? E é sobre esses temas que a gente vai bater um papo. Ana, eu te agradeço pela né, oportunidade de conversar con conosco aqui da Biblio, da TV Biblio, falar sobre esse tema tão caro ainda né, ao Brasil, que é o livro de um modo em geral e do livro infantil e juvenil de um, de um modo muito particular eu gostaria de começar te perguntando sobre a tua experiência pessoal com esses livros né? você, é, você é uma leitora, como é que é a tua relação além de editora também com esses livros infantis e juvenis Ana olha, a coisa mais especial é você ter começado com Monteiro Lobato então eu sou da geração dos filhos do Lobato visitar o sítio do Picapão Amarelo conhecer o príncipezinho lindo e o vestido maravilhoso do casamento da Narizinho, onde os peixinhos dançavam. É assim uma viagem mágica, impressionante e que fica na memória de todos aqueles adoradores, vamos dizer assim, do texto do Lobato. Lobato criou uma imaginação, desenvolveu uma imaginação que hoje faz parte daquele adulto que teve uma boa leitura, um bom encaminhamento. E ele trouxe esse mundo mágico, trouxe esse mundo maravilhoso para dentro do sítio do Picapau Amarelo e para dentro das casas dos seus leitores. Foi possível conviver com seres da mitologia, com figuras fantásticas, com é, figuras dos contos clássicos da literatura infantil e juvenil, através das obras de Lobato. E, atualmente, nós estamos vendo assim, uma, uma questão muito sutil, dizendo que não, a criança não precisa do fantástico, a criança não precisa do maravilhoso, ela precisa viver a realidade e isso vai tornar essas crianças futuramente adultos profundamente limitados, porque é através do mágico, é através da sensação do medo, do pânico, é através da sensação de lidar com o desconhecido, que nós vamos como adultos nos preparando para lidar com as dificuldades da vida. Então, você tirar essa oportunidade da criança de conhecer fadas, gigantes, duendes e conviver nesse mundo mágico, faz com que ela tenha todo um desenvolvimento intelectual, psicológico não é? e de relacionamento muito mais amplo. E, através dessas histórias, nós podemos, muitas vezes, atingir a problemas que estão se passando com a criança e que ela não, não, não consegue identificar e ela consegue entender através do mágico. Então, às vezes uma criança está sofrendo bullying, às vezes uma criança está sofrendo abuso, às vezes uma criança está sofrendo violência, e quando ela encontra essas situações nas histórias infantis, ela vê que ela não é a única, ela vê que aquilo não está acontecendo só com ela. Então, ela pode expandir os seus horizontes e encontrar soluções, e encontrar pessoas que a compreendam e possam auxiliá-la. Então, literatura infantil, para mim... Faz parte de toda a minha vida, desde quando eu era uma leitora e o meu pai separava todo, toda a festa, toda a festividade, uma bonequinha e um livro infantil de presente, no Natal, no aniversário, para que nós formássemos a nossa pequena biblioteca, até o próprio conhecimento maior, através do curso de pedagogia, através dos cursos de literatura infantil, através do conhecimento de autores e ilustradores, que fazem parte desse mundo mágico, que a gente não consegue sair e não consegue viver mais sem ele. E parece que essa tua relação, Ana, com o livro infantil, o livro juvenil, se estendeu à sua vida profissional, né? Você foi, durante muitos anos, professora na UERJ, né, do curso de pedagogia, certamente trabalhou muito com esses temas lá, também na área editorial como editora. Como é que se deu a extensão dessa tua relação profissional, que acabou chegando a tu... até a sua vida profissional também? Aliás, da sua vida pessoal se estendeu para a sua vida profissional? Você gostar de ler é uma coisa espetacular, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Você encontrar no livro... Também tem livros que eu não gosto. Muitos livros, quando surgiu aquele realismo fantástico, que eram livros assim agressivos, naquele primeiro momento eu também fiquei chocada com aquelas histórias. Aos poucos eu fui vendo que é preciso também conversar de temas polêmicos, de temas difíceis com as crianças. É, então, a gente é, lidar com questões voltadas, como eu já falei, para violência, para abusos, até para questões religiosas, tudo isso tem que ser trabalhado e tem que ser conversado com, a, com as crianças. E nós vivemos um momento difícil, porque livros estão sendo banidos. Então, quando você tira um livro como o livro do, do, da, da história da Heredegauda, que é um conto de, de seiscentista de Portugal, porque ele fala em incesto, ele não fala em incesto, ele fala de um pai que se apaixona pela filha, como é a história de pele de asno, a gente está esquecendo da imensa quantidade de crianças que é abusada dentro da própria família. Então, nós estamos deixando de dar a ela a chance de relatar essas questões. Então, o que, que acontece? Eu fiz curso normal, eu fui professora de criança, então a literatura infantil me ajudava a trabalhar com as minhas crianças. Eu me lembro, na época, eu era apaixonada por um programa de televisão que eu estava trazendo para a sala de aula, depois viraram livrinhos, que eram as histórias da Gledes e seus bichinhos. Isso ninguém lembra mais. Então, eu entrei para o trabalho editorial. Há muitos anos, em 1972, então eu pude lançar livros inéditos, eu pude trabalhar com a literatura através de contos folclóricos. Uh, posteriormente, eu trabalhei durante muito tempo, essa minha primeira experiência editorial foi na Manchete, na editora Bloch. Depois, eu trabal... onde eu fiquei até o seu fechamento, é, depois eu fui para a Editora Record, onde durante 13 anos eu trabalhei com a seleção de livros que seriam inscritos no governo. Então, eu pude também é, ter um, um contato com outros autores, autores estrangeiros, autores clássicos, que também é, eu analisava cada um desses livros e já ia formando as ideias do que, do que nós seria, apresentaríamos ou não. E, e agora, hoje, eu trabalho como consultora editorial na Editora Escarlate, que é um selo da Editora Brinkbook, onde nós também estamos trabalhando com a área da literatura juvenil na faixa que vai até 12 anos. Então, são histórias africanas, poesia, é, folclore, Muita coisa que a gente aventura, muita coisa do agrado da criança que a gente vem trazendo. E a minha resposta é muito simples. A bagagem que eu trouxe da infância passou pelo contato direto na sala de aula com as crianças, porque era através da história que as crianças viviam. E eram tantas necessidades, a gente sabe, na escola pública, e a gente vivia com as histórias ali, um momento super agradáveis. E através disso, depois, na própria formação pedagógica, no contato com os professores, é que a gente consegue ampliar to tudo isso. Então, a minha vida pessoal e a minha vida profissional, elas estão intimamente ligadas. E o elo de ligação é a literatura infantil. Ana, algum livro ou alguns livros em especial... Olha, como eu já falei, Renações de Narizinho, tem um livro que infelizmente eu não vou saber dizer o nome do autor, é uma autora, que foi um livro que me marcou muito, que se chamava O Pequeno Lorde. É um livro muito interessante. Cazuza, é uma série de livros e hoje livros que, é, é tão representativos como os livros do André Neves, do Rogério Andrade Barbosa, com todas as, as, as lendas africanas, a situação, é, trazendo para nós toda essa bagagem cultural da África os livros do Roger Melo, então nós temos uma, uma, uma gama de autores que, a primeira vez, existe uma feira internacional, que é a feira mais importante da literatura infantil juvenil, que é a feira do livro de Bolonha, na Itália. Ela acontece uma vez por ano. Quando você vai a Bolonha, você toma um choque de ver como, como se trata, como é o cuidado com a produção editorial da literatura infantil juvenil. A primeira vez que eu fui a Bolonha foi super impactante. E hoje, quando eu vou a Bolonha, eu vejo que nós não temos mais nada a dever ao editorial estrangeiro. Nossos livros têm qualidade, é um cuidado desde o texto até ao papel da capa, ao papel do miolo. Então, se você se impacta com a capa de um livro, você vai, você vai folhear. Então, todo esse cuidado editorial, hoje o Brasil já está no mesmo patamar que as editoras internacionais. E isso é um mérito da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que foi quem levou nossos autores e a nossa produção editorial para Bolonha, participando da feira de Bolonha, participando dessa feira do livro de Bolonha. Então, a Fundação Nacional do Livro Infantil, ela tem critérios bastante rigorosos com relação a, ao livro de qualidade, o que, que é um livro de qualidade, e com isso ela levou os nossos autores para esse novo mundo. E hoje vários autores nossos já são editados no exterior e já são conhecidos e visitados no estande da, da Finilinge na Feira de Bolonha. Ana Maria Machado que ganhou o prêmio Han Christian Andersen com Lígia Bojunga também o Roger o, o Mello que ganhou o prêmio Han Christian Andersen de, de ilustração esses autores esse prêmio é como se fosse o prêmio Nobel da literatura infantil e juvenil então hoje nossos autores nossos ilustradores nossas editoras são respeitadas e consideradas no mundo do livro no mundo inteiro Ana, a gente sabe, né? você mais do que ninguém, que o mercado editorial passa por uma crise terrível, né? que vem devastando e provocando uma série de problemas. Né. Imagino que nesse bojo também esteja inserido o livro infantil e juvenil. Quais os reflexos dessa crise na área do livro infantil e juvenil? É muito difícil, porque ainda existem algumas editoras, que só publicam um livro infantil juvenil para vender para o governo. Então, é, quando em 2014 o governo cancelou as compras de livros para as escolas, é, isso criou um, um problema muito sério para essas editoras. Várias editoras fecharam, várias editoras deixaram de produzir. Então, eu vou até um pouco mais além da questão do mercado e vou para a questão do leitor. Esse déficit de 2014 até agora vai refletir significativamente nas novas estatísticas sobre leitura no nosso país. Então, aquele material que sai todo ano, de 5 em 5 anos, que é o Retratos da Leitura no Brasil, nós vamos ver, com certeza, uma queda dos índices de leitura ocasionados pela falta de acervo e, e, e de reposição de livros, de literatura nas escolas, principalmente as mais prejudicadas, as escolas públicas. Existe uma lei que, até 2020, toda escola tem que ter uma biblioteca. Isso está sendo cumprido aos trancos e barrancos. então as, as as editoras têm o seu trabalho de divulgação, de produzir é, pacotes de livros, de orientar as escolas e as prefeituras, mas ainda o grande comprador da literatura infantil e juvenil é o governo. E para você ver como é que ainda tem um outro desvio, houve uma queda brutal nas livrarias nos, me nos meses iniciais de 2019. Por quê? problema que as livrarias, tanto Saraiva quanto Cultura, estão enfrentando com a, com a própria venda de livros, foram buscadas outras alternativas. Então, a queda de venda de livros didáticos nas livrarias chega a quase 25%. Então você vê, não é só uma questão é, é, é, localizada do problema do mercado, são várias questões. Preço de livro distribuição, uma coisa terrível chamada consignação. Eu pego o livro da editora, coloco na minha livraria e esqueço de pagar. Eu vendo e esqueço de pagar. Ou então eu vou pagar a escada rolante, vou pagar outras coisas e não assumo o compromisso que eu tive com as editoras. É uma época difícil para as editoras, as editoras estão publicando menos, estão publicando com, com muito mais receio, com muito mais cuidado de que aquele livro dê certo, porque não é, não é permitido mais erro. Você errar, você vai fechar. Precisa haver... Eu, eu escutei isso aqui num seminário, uma integração maior entre o que se produz, o que se vende, como é que isso é divulgado, que tipo de trabalho a gente vai fazer, como é que os livreiros podem estar melhor preparados para essa divulgação e essa venda, como é que as livrarias podem também estar mais preparadas. porque O que te atrai hoje na livraria para criança é o livro-brinquedo. E a gente está falando de literatura, eu não tenho nada contra o livro-brinquedo, tudo tem o seu momento. Mas, como eu já falei, para o desenvolvimento intelectual, psicológico, afetivo, emocional da criança, eu preciso da literatura infantil. Ana, para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa que é relacionada às bibliotecas. Hoje a gente está aqui na Biblioteca Parque, né, que está realizando uma atividade no Dia Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Você citou também a Lei 12.244 das Bibliotecas Escolares. Qual o papel que você entende que a biblioteca tem nessa, nesse processo, nessa cadeia que envolve editores, né, criadores, distribuidores é, e por aí vai? Qual o papel da biblioteca nesse contexto? Olha, é, a própria pesquisa Retratos da Leitura no Brasil diz que com relação às bibliotecas escolares, elas são o meio mais democrático de acesso ao livro pelas crianças. Então, é na biblioteca escolar, é através de um bom dinamizador de leitura, um, um bibliotecário ou se a gente tem necessidade, um, um outro agente, se a escola não tem uma biblioteca, deveria ter, mas se a escola não tem, se economicamente não é permitido, que tenha uma pessoa, mas que seja uma pessoa que ame os livros e que não coloque os livros num lugar inacessível que as crianças não possam alcançar para não estragar. Então, não é isso. Aqui, com relação à Biblioteca Parque, você mesmo é testemunha de quanto a gente brigou para que ela fosse reaberta, porque o acesso que tem aqui, as pessoas que procuram a Biblioteca Parque, elas têm um amor pelo livro, e isso vai criando hábito, isso é sensacional. O que a gente tem que fazer? Dinamizar esse acesso. A, é, aproximar o leitor do livro, aproximar o leitor da biblioteca, promover eventos, trazer os livreiros, os distribuidores, o, os próprios editores para eventos dentro da biblioteca, fazer com que a população conheça essa, essa coisa espetacular que é a Biblioteca Park. Mas... Não vamos esquecer das bibliotecas comunitárias, das pequenas bibliotecas nos bairros, das bibliotecas que são criadas por pessoas, eh, nossa aluna querida, a, a Soraia Pamplona que criou uma biblioteca na garagem da sua casa porque achou como ela tem acesso, tem possibilidades, cursos. O que, que ela fez? Ela disse que precisava retribuir a sua comunidade com a, a, o acesso a livros. Então é isso que a gente precisa dessa gente. O Otávio, o livreiro do alemão, tantas pessoas que Fazendo coisas para quem... Tem até biblioteca na... Eu não vou saber dizer o nome... Burrach. É biblioteca Pois é, veja só, eu conheci o um rapaz dessa aqui que criou uma, li... uma, uma biblioteca dentro da, da borracharia da família. A Biblioteca Parque é um presente inestimável. Ela tem parâmetros nas melhores e mais bem equipadas bibliotecas do mundo. Ela segue o modelo das bibliotecas colombianas, que são consideradas as melhores em todos os, os eventos e em todas as questões. Então, você estar aqui é um privilégio. Venha para a biblioteca. Ana Reniak, né, editora, integrante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Agradeço muito, Ana, a sua colaboração aqui com o nosso canal. Para você que nos acompanhou, agradeço mais ainda. Curta, comente, compartilhe e até uma próxima oportunidade. Um abraço.